Para mim, as igrejas são só paredes. É um galpão onde as pessoas acumulam riquezas e se aproveitam de quem não tem esclarecimento. Se Deus está em todos os lugares, por que, é que eu preciso ir para a igreja? Eu concordo. É. realmente Deus está em todos os lugares, Ele contempla tudo, Ele contempla o universo, Ele contempla as pessoas, em todos os lugares onde a gente está. Então a questão não é a gente saber onde Deus está, a questão é a gente saber onde nós sabemos, onde nós estamos, como é que nós nos, nos encaixamos nesse mundo, como é que a gente se encontra nesse mundo. E nesse sentido, de alguma forma, eu e você a gente precisa ter um sentimento de pertencimento, de significado. A gente precisa é, pertencer a algo maior do que a gente. E quando a gente olha na nossa relação com Deus, é, o que, que a gente entende? É que Deus criou um ambiente para que nós pudéssemos nos sentir é, seguros, de alguma maneira, e ter esse sentimento de pertencimento. E esse lugar, inevitavelmente é a igreja. E por que, que eu estou dizendo que é a igreja? Porque em toda a Bíblia, Deus não tem indivíduos, Deus tem um povo. Ah, é claro, ele pega indivíduos e trabalha na vida desses indivíduos, ele trabalha na sua vida, ele trabalha na minha vida, mas ele trabalha na vida de indivíduos que estão inseridos num povo. E é no meio desse povo onde nós aprendemos uma das palavras mais importantes na vida e que tem sido descartada nos dias de hoje. Compartilhar. É no meio desse povo que a gente aprende que fé cristã não é fé isolada. Fé cristã é uma fé compartilhada. A gente não compartilha ah, estando sozinho no quarto, ah, vendo, jogando um videogame, jogando um jogo vendo um vídeo. A gente não compartilha as coisas da nossa alma, estando distantes uns dos outros. Presta atenção, agora você está do outro lado, eu estou aqui. O que, que a gente está compartilhando agora? Pouca coisa. É diferente de eu e você sentarmos numa mesa, a gente tomar um suco, a gente comer alguma coisa, e a gente começar a caminhar e a compartilhar a nossa alma, a compartilhar o nosso tempo, a compartilhar a, tudo aquilo que a gente é. Fé cristã... Não é fé isolada. Fé cristã é fé compartilhada. E eu quero, então, de alguma forma, desafiar você a pensar o quanto que você tem compartilhado a sua vida com pessoas. Mas também não basta ser com pessoas, porque já que a gente está falando desse sentimento de pertencimento, e a gente está falando de um povo, que é o povo de Deus, quem sabe não seja a hora de você dar uma chance para esse sentimento que está aí de isolamento entender que dentro de uma igreja talvez você comece a aprender um pouquinho mais sobre o que seja compartilhar a vida. Que Deus abençoe muito você e eu espero que esse compartilhar aconteça logo, logo na sua vida.